Olá a todos, meu nome é Paulo Teófilo, sou o diretor de Marketing da Simpress e hoje gostaria de apresentar o segundo desafio Simpress Lab, nosso programa de inovação e aceleração digital com startups, que foi criado para ajudar a encontrar soluções disruptivas para nossos desafios de negócio. O segundo desafio importante para a Simpress é gerar leads qualificados através de nossos anúncios digitais. Por isso, buscamos uma solução com inteligência de performance integrada às principais plataformas de mídia ads, como Google, Facebook, LinkedIn, que melhore o desempenho desses anúncios conforme aprende com os resultados gerados e os principais indicadores, focando em uma distribuição otimizada para gerar o maior número de leads qualificados para o nosso negócio. Então, se a sua startup tem uma solução inovadora que atende aos requisitos, clique no botão abaixo e venha trabalhar conosco. Bem-vindos!